Fala meus brothers, beleza? Espero que vocês estejam todos muito bem. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Adriel Donegar, estamos aqui no nosso vídeo, né? Gravando mais um vídeo para vocês. No qual esse vídeo vai ser do jogo Immortal Phoenix Rising. Esse game aí que tem trazido uma expectativa muito grande a todos os streamers, a todos os youtubers, né? Dessa área de games. E estamos aí na nossa segunda gameplay desse jogo, beleza galera? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, se gostar do vídeo, curtir o vídeo e inclusive também deixar um comentário sobre o vídeo, críticas construtivas, né? É, e também se vocês quiserem também deixar sugestões de jogos pra gente trazendo aos poucos aí pro canal. Beleza? Todas as sugestões de vocês vão ser analisadas e vão ser todas, não vou falar aceitas, né? Mas analisadas e dependendo como for, a gente consegue trazer é, o conteúdo que vocês querem, né? Que vocês desejam aí pro nosso canal. Esse canal, ele não é meu, esse canal é nosso, então, né? Eu sou o único porta-voz do canal, né? Então, se vocês quiserem e puderem... Deixar aí um curtir, né? deixar um comentário, críticas construtivas, tudo vai me ajudar bastante. Sigam nas redes sociais, principalmente na Twitch, tá? que é AdrielDNG. As lives são às 8 horas da noite, toda segunda, quarta e sexta, beleza? A gente traz lives dos jogos que estão sendo é, produzidos aqui no YouTube, mas também trazemos lives... É, de jogos específicos, né? E se vocês quiserem ficar antenados por todas, é, todas as atualizações sobre o Adriel DNG, Sigam também no Instagram, que é adrieldngoficial.oficial Beleza, galera? Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso próximo vídeo e... Bora lá! Bom, vamos lá. Né? Então aqui a gente voltou com a nossa amiga... Phoenix, A Braba... <risos> Vamos lá, galera. Seguinte, vamos agora vamos ver o que tem que fazer. Bom, inicialmente ali, estranho, era aquele. É o um Tártaro. Onde foi exatamente que Fênix pousou? No Tártaro. O abismo asqueroso onde prendi Tifão. Ele deve ter aberto fendas para as câmaras do submundo quando escapou. Você sabe disso? Eu sei disso. Pode falar. Fênix estava no, claro. Odeio você. Mas você não ficou intrigado? Não, prossiga Eu achei que eu ia cair Beleza o negócio aqui não pega, não faz nada trazer para cá. Ah, eu já sei que é aqui, mas alguma coisa vai ter que ir ali, eu acho. Beleza, okay, né? então vamos lá. Vou é ficar esperto, porque nesse tipo de jogo aqui tem muita armadilha, né? Também oh, você é corajosa, pequenina, muito tola. Vamos ver se você consegue superar meu desafio. Ixi, Maria. É aqui o desafio do Tifão Tá tranquilo Até aqui tá Ou a gente veio dali baú aqui, antes de se acontecer alguma coisa de quebrar ali a gente de vida tal boa agora sim aqui é esse aqui né agora o que é esses negocinho que fica ali hein? ah tá tá sem pressa de boa Beleza, chegamos no objetivo. Que é isso? Asas são asas? Como se sido será que funciona. Asas quebradas. Bom. Segundo equipamento, né? Primeiro foi a. A espada agora são as asas. Ó, oh, que da hora, mano. É Mais ou menos. Tá, então tem diferença do pulo alto e do pulo com a. Ah, dá pra fazer também o pulo alto com asas. Mais alguma coisa pra cá? Não... Vamos pegar o machado. De letal, a mais, veloz... mais um equipamento. Pelas mãos de tifão. Eu não Será que dá pra usar a espada e o machado? Ah lá, ó! Ah, dá pra intercalar as armas, mano Consegue intercalar. Da hora a gente consegue intercalar. Só tem que me acostumar com a mecânica. Machadão brabo hein? Eu nem sabia se podia pisar aqui, mas tudo bem. Ah, essa asinha aqui vai quebrar uns galhos, hein? Pegar mais uma mais um baúzinho. Boa. Será que vai mesmo pegar mais um baú? Eu acredito que não. O poder o Ela não vai conseguir suportar. Vamos sim. Claro que vamos. Aê, mano, raio de Zeus Filhão, muita coisa é possível Relaxa Eita, bexiga Que das horas, mano O que é esses negocinhos que ficam voando? Peguei nenhum ainda, credo Beleza, aí uma coisa que achei pelo chão. Vai saber onde isso aí esteve. Em muitas noites, Fênix contou histórias de um gênio, um inventor chamado Dédalo e suas Dédalo. Nada. Ah, aqui a gente pegou coisa, né? Aquela hora. Beleza, então vamos pra cá. Não vou ficar pegando muita coisa no mapa, não, viu, gente? É porque senão o jogo vai ficar gigantesco, né? Vou fazer um negócio mais resumido. Só que com uma qualidade e conteúdo interessante pra vocês também. Beleza. Então, né? E agora a gente consegue ir lá matar aqueles porco? Ah, agora sim, ó pô, agora é sensacional. Agora sim, uma coisa que eu queria. Mas ela correndo, eu vou te falar, hein. Não, velho. Dá bem que era água, hein? fazer onde que eu posso ir? É. Oh, mas não dá, mano. Ai que burro tá zero para ele. Gente, foi nada agora. Cogumelo do Sol Oh, quanto cogumelo? Não, mano, sai daí Fênix Vou pegar várias fênix, vários cogumelos desse aqui, mano Tudo que eu achar de cogumelo eu vou pegar Olha quanto, meu Gostei. Hein? Tá e aí? E essa parte aqui a gente não vai conseguir. Ah, será que a gente tem que vir aqui, ó? Aí. E Cruze a ponte quebrada. Cruzou a ponte quebrada. Se pelo menos Ligira estivesse aqui, ele é o herói famoso, não eu. O que eu vou fazer? Contar historinhas para os demônios do Tartaro dormirem? Será? Talvez. Quem sabe. Pra quebrar isso Ah, eu falei pra vocês Que eu não ia ficar pegando coisa do mapa né? Será algo necessário Pegar as coisitas bro? Eita, tem uns mano ali hein? Vamos ver Será que a gente consegue cortar uns caminhos? Vou botar uns caminhos. Opa, tem um negócio ali, ó. Mais um ali, ó. É. Vou pegar mais, não. Se não tiver mais. Que é essa mancha aqui. Ah, acho que eu tenho que ir lá mesmo. Tem que ir lá mesmo. Tem que matar aqueles caras. Ah, mano, Machadada na cabeça. Só as machadadas. Top. Desafio fracassado? Por que desafio fracassado? Achei eu matei os caras. Olha, Agora, por que, que tá fracassado o desafio se eu matei eles? Não entendi. Por que fracassado? Isso aí, mano. Moedas de caronte. Uma moeda hum. estranha. Colete moedas de caronte para aprimorar poderes divino, perícia de fênix. As moedas de caronte são obtidas Vou concluir o desafio. Não, mas deu fracassado agora. O porquê que deu fracassado? Eu não entendi. Vamos ver aqui agora os desafios, né? Agora sim acho que a gente consegue upar uns, as habilidades, né? A gente tem duas moedas. Que isso mostra as habilidades, os nomes? Aqui ah, então aqui combo de espada. É eu quero o pai, isso aqui de combo de espada. Que isso. Mas como, é, como que upa o negócio? Como é que upa? Não entendi. Mano, esse jogo aqui, não sei se vocês estão lutando uma semelhança com o God of War. Tá habilitando os negócios aqui, ó. Falável ataques, corrida, voar então a gente tem os negócios. Ah, beleza, peazinha dela. Não dá para voar com elas. já tá Opa, personalização É isso mesmo Não tem nada Pra personalizar Fadinha Personalização, também não tem Bom, não sei É o mapa Não dá pra saber exatamente Tá meio confuso Mano Abrir, beleza. Aqui. Não, quero salvar. Ah, beleza. Depois a gente vê. Deve vir um tutorial depois. Algo do tipo. Ou não, né? Bom, acho que estourando essas pedras que essas coisas, eu acho que não vai vir nada não. É, eu realmente não entendi o porquê que deu o desafio fracassado. Realmente eu não entendi. Mas beleza. Depois a gente pode pesquisar isso, sobre esses desafios. Pode pesquisar sobre os desafios. Olha, mano, aqueles bichos lá, velho. Olha lá. Minha fia, vamos. Beleza, beleza. Então conseguimos lutar contra aqueles bichos lá. Esperar um pouquinho de vida, sem problema nenhum. Vamos lá A gente acabou de sair daqui A gente tá voltando pro lugar É para lá que a gente tem que ir, né? Eu oito salvo estranho que pediu ajuda pra cá. Cadê onde que ele tá? Beleza. Pelo que eu tô entendendo, existe tudo. Ô louco. Talvez se eu atacar de surpresa. Agache-se ou esconda-se em arbustos para reduzir a visibilidade. Bora, fia, bora. Oh, gostei desses ataques furtivos, hein? Ataque furtivo foi, foi brabo. Olha lá, ganhamos uns negocinhos, ganhamos uns negocinho. Essas braçadeiras já em alguns desenhos. Não é possível... É possível sim Erax, o mais poderoso dos mortais Matador de feras Desafiou Era E realizou o impossível oh, oh, oh, oh. Aí ó é. Mano, tá lembrando muito o Good War Quando você começa a pegar os equipamentos de volta O Good War 2, né? Você começa a pegar os equipamentos de volta Galera, eu tô curtindo muito esse game, meu Tô curtindo bastante mesmo É, tá tirando, né, filha Olha lá, ah, tartaruga a montanha da tartaruga, depois de bravamente Soa muito estranho para mim. Estranho é uma águia comer seu fígado. Não me lembre disso. <risos> Baú revelado. É um baúzinho ali, né? Baúzinho. Oxi. Não posso ir naquele baú. Agora, o porquê? Sabe-se lá, Deus. Sabe-se lá, Zeus. <risos> tá, beleza, então. Não cai aí, não, minha filha. Calma, calma. Vamos caindo aqui. Tem um outro lugar pra gente cair, né? Cai aqui ah. Cadê? Você não vai deitar não? Você não vai deitar não, minha filha? Bora, não deu certo o ataque furtivo, mas bora. Bora, bora. Corta a árvore, corta tudo, minha filha. Corta tudo que você imaginar aí. lá mano dá pra combar os bagulho mano muito da hora né mano legal lesgal curti persiga o homem fugitivo aí acho que ele tá pra cá né Na ilha, na ilha da tartaruga, Santa Tartaruga, Vamos ver. um baúzinho, baúzinho. Bauzinho, cogumelo azul De novo cogumelo azul dourado, Ambar dourado Ambar dourado Para aprimorar as potências e suas posições É isso? Não entendi Ah, sério que a gente vai ter que descer? eu não sei para que que serve não é cadê Ah será que ele está aqui? possível que ele está aqui na árvore <risos> hum, hum, hum, hum. É isso mesmo. Tá Para cá, quarenta e cinco metros descendo, quarenta e cinco metros descendo. Como é que a gente consegue? Sete, dois. 8, 9, 40. Oh, meu Deus do céu, hein? Cadê tu, homem? Será que ele tá do outro? deve estar tá do outro lado, então? Deve estar tá desse outro lado aqui, ó. Tá diminuindo. Tá aumentando, velho. Bom, então vocês já sabem que ele deve estar por aqui. Vamos, minha filha. Isso. Duas horas depois, nove, vinte e oito, trinta. Trinta e cinco, caramba, mano. Ai que burro, dá zero pra ele. Vinte e oito, vinte e nove. Devia ter um mapinha, né? Falando quarenta lá, não tá aqui. Não Será que ele saiu? Será que ele tá? Ah, será que ele tá aqui, ó? Olha que ele burro, tá... dá zero pra ele Aqui, ó Como que entra aqui? Segure y para puxar o objeto. LBY puxa o objeto. E aí a gente mira. ou não né ou pode ser ali também ó olá também não tá já entendi essa é clássica hein Essa é clássica oh. Beleza Beleza, isso aqui. Ô, oh, meu papai do céu, aí aqui. Beleza, aí abriu lá. Não abriu? Não. Como assim não abriu? Ah, agora abriu. Se ele caiu naquela câmara subterrânea... Vou salvar você! Eu prometo! É, beleza. Pessoal, lembrando que... para vocês ficarem antenados aí... Sobre todos os vídeos que eu for lançando... É... inscrevam-se no canal, curtam a página, do lado do botãozinho de inscrever, bem do ladinho mesmo, tem um sininho, clica nesse sininho e clica em todas, beleza? Então sempre que a gente tiver vídeo novo, que lançar vídeo novo no canal, vocês vão receber lá, beleza? Galera, é, sigam também na, nas redes sociais, principalmente lá na Twitch, tá? Na roxinha, beleza? É, Adriel DNG. E se vocês quiserem também ficar antenados sobre o que, que tá rolando, tudo, se quiser saber dos vídeos antes de sair no canal, sigam também lá no Instagram, adrieldng.oficial. Beleza, galera? Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Amanhã teremos mais vídeos, beleza? Fiquem com Deus e fui!